Olá investidor, aqui quem fala é o Acionista e hoje vamos responder o que são fundos imobiliários um dos investimentos mais queridinhos pelos investidores no Brasil Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo e se inscreva em nosso canal para estar sempre por dentro do mercado financeiro e os seus conceitos Continuando galera Fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, são fundos de investimentos relacionados a imóveis, podendo ser uma boa alternativa para quem quer investir nesse setor ou para quem quer uma renda mensal, já que vários fundos pagam dividendos todos os meses. Outro fator é ele ser mais simples de adquirir do que um imóvel. Com menos dinheiro e sem burocracia, você já consegue adquirir uma cota de FII. E com menos de 10 reais você já consegue comprar uma, basta ter uma conta numa corretora. Além de ser também mais fácil de você vender do que um imóvel. Você pode vender parte, não a totalidade, como é em um imóvel, e você também pode vender tudo de uma vez só, basta com um clique de botão você fazer isso em sua corretora. Claro, vai, vai depender de quanto que você tem. Quanto mais você tem, vai ser um pouco mais difícil de vender mas a maioria das vezes você consegue vender com apenas um clique. Ok, eu entendi o que é um FII, mas o que, que eles possuem? Todos têm imóveis? Como que funciona? Então podemos dividir os FIS em algumas categorias de acordo com o que eles investem. Como os fundos de tijolos, também conhecidos como fundos de renda, são os mais simples de entender. Nele, os fundos investem em imóveis diretamente, e são os mais diversos tipos de imóveis. Futuramente vou fazer um vídeo só se aprofundando sobre eles, mas em resumo, eles podem ter participação ou até mesmo comprar todo o imóvel como, por exemplo, um shopping center, um hospital, faculdade, galpões logísticos, prédios e por aí vai. Eles podem comprar vários, não necessariamente só um, e a maioria deles se especializam em um setor. Ou seja, um, um fundo, um fi ele vai acabar comprando vários shopping centers, ou vários hospitais, várias faculdades, por aí vai. Existem outros tipos de imóveis que eu não citei aqui. Mas como eu já falei, eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre cada tipo específico. O fundo de tijolo, por exemplo, como ele tem várias subcategorias, dá para fazer até um vídeo para cada subcategoria, assim dizendo. Temos também... Os fundos de papéis, ou de recebíveis, que procuram investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como letras de crédito imobiliários, as famosas LCI, letras hipotecárias e certificados de recebíveis imobiliários, como os CRIs, e por aí vai. E eles ganham dinheiro com os juros pagos por esses títulos, ou através da venda deles. Outro tipo de fundo é o fundo de fundos, o famoso FOF, Nele, o fundo foca principalmente em investir em outros fundos. No caso do FIIs, eles focam em adquirir outros FIIs, assim dizendo. Cada um possui a sua própria estratégia, e mesmo ele possuindo diversos outros FIIs, você precisa estudar sobre a estratégia dele. Senão, pode ocorrer de você ter um FOF que possui vários FIIs em sua carteira e que você acredita estar bem diversificado por conta disso, por causa do, divers... do número de FIIs que ele possui. Porém, quando você vai estudar a fundo, você acaba descobrindo que a diversificação dele está em boa parte em shoppings, em fundos de shoppings. Então, na verdade, você está concentrado nesse setor, concentrado em fundos de shoppings, o que pode não ser uma boa notícia. Talvez já tenha outros fundos de shopping em sua carteira e descobre que você tem um fundo de fundos focado nesse ramo. Então, não adianta apenas escolher um FOF aleatório, você também precisa estudar a sua estratégia e ver se está de acordo com a sua. E, por último, temos o fundos híbridos. Nesse tipo de fundos, eles já misturam os tipos já citados. Os fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos. Eles podem adotar as três estratégias ao mesmo tempo, caso eles queiram. Ou seja, eles podem adquirir imóveis, como um fundo de tijolo. Podem adquirir títulos financeiros, como um fundo de papel. Ou também podem comprar cotas de outro fundo, como um FOF. Normalmente eles possuem uma estratégia a seguir também, que é muito importante você estar por dentro de qual é, similar ao FOF, você tem que estar por dentro de quais fundos que ele costuma comprar, para você ver se alinha de acordo com a sua estratégia própria. Eu devo fazer um vídeo se aprofundando em cada categoria desses fundos, então não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro disso. Isso é só um pouco sobre os fundos imobiliários. Existe ainda uma gama de conteúdo que podemos fazer para falar sobre eles. Por isso que é muito importante você se inscrever aqui no canal e deixar seu like para que eu saiba que você quer ver mais vídeos como esse. Futuramente vou fazer mais e você vai poder conferir aqui em nosso canal. Então galera, por esse vídeo foi isso. Comenta aí abaixo tudo que eu falei é verdade ou balela. E até mais, pessoal. Falou!